Oi pessoal, aqui é a Monique Cristina, escreveu E hoje eu vou fazer mais uma resenha literária pra vocês Faz tanto tempo que eu não faço resenha literária, gente Me desculpa Mas agora tá aqui a resenha literária, comemora! É. Hoje eu vou falar sobre o incrível Curtindo a vida doidada. Esse livro que eu recebi da editora Gutenberg Então se você quiser saber mais sobre o livro E sobre o que eu achei, é só continuar assistindo Bom, como eu já falei, eu recebi esse livro Da editora Gutenberg E eu fiquei super feliz com a proposta Que eles enviaram pra mim pra receber esse livro Porque eu não assisti o filme ainda Ainda ainda. E eu fiquei super ansiosa pra ler esse livro, porque é um clássico, esse livro tá sendo lançado esse ano em comemoração aos 30 anos do livro, né, que foi lançado em 86. Meu Deus, né? Minha mãe é fã desse filme. Como o tempo voa, não é mesmo? Então tá bom, chega de falação e vamos falar um pouquinho sobre o livro. Bom, o livro tem essa capa maravilhosa com esse verniz localizado no óculos, olha só, e aqui no título... E eu achei isso aqui tão mágico, gente. Eu gravei tudo no Snap quando o livro chegou e fiquei, tipo, fazendo isso. <risos> eu achei muito bonito mesmo, muito boa a sacada. Isso me lembra um pouco a época do Booktube, em que todo mundo tinha um perfil que era mais ou menos assim. Gostei bastante. Bom, como todo mundo já deve saber, esse livro é inspirado no roteiro do filme. E pra mim, que nunca assistiu o filme, foi um livro muito divertido. E eu acredito que o filme também seja... O que mais me surpreendeu no livro foi a diagramação, a forma que ele foi escrito. As falas são todas entre aspas e as cenas não terminam de uma forma assim, redondinha, sabe? É bem cara de filme mesmo, você tá ali numa cena e do nada você vai e muda pra outra cena, tipo, assim. Daí eu tô falando sobre o livro agora que indo uma outra cena e muda pra outra cena, assim. Daí você tá falando sobre outra coisa, assim, na cena, entendeu? O livro tem essa pegada que eu particularmente achei muito divertido e foi algo muito novo pra mim, porque eu nunca li nada parecido. Como vocês podem ver, o livro é super curto, as páginas são amareladas, bem gostosas de ler e as letras são um tamanho que, meu Deus, maravilhoso, gente. Dá super pra ler em um dia, sério. Bom, falando um pouco da história, que eu acho um pouco difícil as pessoas não saberem, porque o filme tem 30 anos, mas enfim. Vai contar um pouco sobre Ferris e que ele está prestes a se formar e entrar na faculdade e ele quer aproveitar o dia que ele amanheceu, o dia tava lindo. E ele falou, vou aproveitar esse dia porque ele está lindo. E ele chama o melhor amigo dele, Cam, e eles vão tramar alguma coisa pra tirar a namorada do Ferris da escola. Porque ela já está na escola, né, quando ele trama tudo isso. O livro tem toda essa brincadeira de você fazer algumas situações e esperar, cara, isso não vai dar certo, e acaba dando certo, sabe? E você encontrar pessoas que não era pra você estar encontrando. É muito divertido, gente, sério, eu dei altas gargalhadas lendo esse livro. Bom, além de toda a comédia que eu tô falando aqui pra vocês, o livro também traz ensinamentos muito bonitos e teorias bem legais, eu fiz algumas marcações aqui. E o meu trecho o favorito do livro é bem no final, quando a namorada do Ferris está conversando com ele e eu achei fantástico, e eu vou ler para vocês. Eu achei que você nunca pensava sobre o futuro. Slow disse. Normalmente não penso, Ferris disse. Porque o futuro normalmente não é relevante, mas isto é relevante. A amizade é relevante, porque no fim das contas, a única coisa que temos na vida são nossos amigos. Achei muito maravilhoso, lembrou muito os meus amigos, principalmente porque esse final de semana eu vou encontrar todos eles numa festa Meus amigos que a gente se formou e faz muito tempo que eu não vejo eles e a gente vai se encontrar esse final de semana Então me lembrou muito eles, então assim, deu em perfeita hora esse livro Eu dei quatro estrelas pra eles, sobre todas as minhas necessidades assim, de leitora que não conhecia a história e quis conhecer E eu indico muito pra quem já é fã do filme e quer ver como que ele ficou Nesta nova mídia, né? Um livro. E pra quem nunca assistiu, que nem eu, que, né? Eu amei. Você pode amar também. Então é isso! Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreva no meu canal pra não perder nenhuma novidade. Tô tentando postar dois vídeos por semana, então vamos ter fé que eu vou conseguir postar dois vídeos por semana. E acompanhe o blog em todas as redes sociais. Eu sou blog e ela escreveu em todas elas. Tem fotinha bonitinha no Instagram, tem Twitter fofinho lá no Twitter. Me acompanha nas redes sociais, eu sou um amor de pessoa. Acompanhe também na fanpage, eu posto lá na fanpage de vez em quando. As redes sociais da editora Gutenberg também vão estar aqui embaixo pra você acompanhar. Porque precisa, né, gente? Tem que acompanhar essas editoras, tem que ficar de olho nelas assim, ó. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima!